Boa tarde a todos. Eu me chamo Talita Anjos e eu vou apresentar a minha dissertação intitulada como Fatores Associados ao Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas em Vítimas de Suicídio. Ela orientada por, pelo professor Maurício Gomes Pereira e pela co-orientadora Ana Cláudia Godoy. Durkheim é, define o suicídio como uma ação que resulta em morte. É, essa ação é praticada pela própria vítima, que possui conhecimento do resultado a ser produzido. Gonçalves, nos últimos 45 anos, informa que ocorreu um aumento de 60% desse agravo. E a, no ano de 2016, a OMS definiu a taxa de mortalidade por suicídio mundial de 10,5 para cada 100 mil indivíduos. O suicídio está sendo classificado como a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O método mais comum é o enforcamento, seguido de envenenamento de pesticidas e armas de fogo. O valor médio por internação é, para esse agravo é de R$ 507,00 e a média de permanência na internação é de mais ou menos quatro dias. É, as perdas de capital humano com o suicídio custam em média R$ 163 mil reais por vítimas. E a perca do capital humano, ela impacta em ao menos cinco pessoas próximas à vítima, causando prejuízos emocionais, sociais e econômicos. No nosso Código Penal Brasileiro, é, o suicídio ele não é definido como crime, pois ele define somente condutas que podem ser criminalizadas quando por, produzem ou passam a produzir lesões de bens jurídicos alheios, ou seja, a terceiros, como o caso do suicídio, a própria vítima, é, não há essa definição como suicídio. Por isso, no Brasil, o consumo de álcool e drogas não são consideradas crimes, por não produzir efeito a terceiros. Desse modo, é, um princípio que o direito usa, intitulado como princípio da alteridade ou exteriorização do fato, é ele que define essa, é, esse ato como criminoso ou não. Então, no Brasil não há como definir por ser um ato praticado contra si mesmo. Portanto, a, o objetivo desse trabalho é avaliar os fatores associados ao consumo abusivo de bebidas alcoólica, alcoólicas entre pessoas que, que morreram por suicídio no Distrito Federal. No Brasil, em 2016, a taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,8 para cada 100 mil habitantes. No Distrito Federal, no mesmo ano, a taxa de mortalidade por suicídio foi de 5,1 para cada 100 mil habitantes. Gomes afirma que, e no seu estudo em 2017, afirma que no Distrito Federal ocorreu um aumento de 20% dos casos de suicídio no UDF e o consumo de bebidas alcoólicas pode potencializar a sensação de bem-estar e prazer, conforme Arafat e Colves. Essa, esse recurso ele pode aumentar essa sensação de bem-estar e prazer, é, levando o indivíduo a apresentar a, a encontrar formas é, eficazes, mais eficientes para o autoextermínio. Estudos apontam que grande parte das pessoas que morreram por suicídio usaram alguma droga lícita ou ilícita antes de efetivarem o ato. Mortes por suicídios relacionadas ao uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias é um evento frequente, conforme Corner, Lee e Parker. O método utilizado nesse estudo é um estudo de base populacional, observacional, transversal, com aspecto analítico. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPEX e Leis de Aspectos Éticos também. Como critérios de elegibilidade, para inclusão no estudo foram os óbitos entre 2016 e 2017 cuja causa básica foram definidas como suicídio e registrados no sistema de informação sobre mortalidade. Como exclusão, os óbitos que não possuíam dosagem específica de medicamentos e os casos de suicídios inconclusivos. Como ferramentas de coleta de dados, utilizamos o sistema de informação sobre mortalidade, o sistema de informação e agravos de notificação, a declaração de óbito e também o formulário de investigação de óbito da gerência de formação e análise de situação de saúde do, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram definidos como positivo os, casos, os, os, os exames toxicológicos cuja concentração de álcool no sangue foi superior ou igual a 0,5 gramas de álcool para cada litro de sangue e considerados negativos os que foram inferior a 0,5 gramas de álcool para cada litro de sangue. Os exames toxicológicos realizados no período de 6 a 12 horas após o óbito, são coletados é, 50 ml de, de, de, de fluido da cavidade cardíaca, do indivíduo, nesse período, entre 6 a 12 horas após o óbito, para poder realizar o exame toxicológico nas vítimas de suicídio. Como variáveis independentes, nós temos as sócios demográficas, como a idade, sexo, raça negra, estado civil, nível de escolaridade, situação profissional. As informações sobre a vítima, como local de óbito, assistência médica, tentativa anterior de suicídio, é, também foram definidas como independentes, e a avaliação da autópsia, como os laudos toxicológicos, contendo álcool e outras drogas, além do método de suicídio. Como procedimento de coleta de dados, as informações foram coletadas junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal por uma equipe treinada, foi realizada uma triagem das declarações de óbitos registrada no sistema de informações de, sobre mortalidade, definidas como suicídio ou casos inconclusivos. Posteriormente, foi feito um preenchimento do formulário padronizado por dois avaliadores independentes, a fim de, de, de coletar mais informações que agregasse a, ao, ao, ao caso de suicídio. Em seguida, foi definida a causa morte, caso tenha sido definido anteriormente por inconclusivos, e posteriormente a codificação da CID, conforme a CID 10. E, em seguida, realimentação, foi feita a retroalimentação no sistema de informação sobre mortalidade, com as informações adicionais. Para análise de dados, temos medidas de tendência central, como a média, a mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, que foram utilizados por informações contínuas. Temos as análises descritivas, com percentual e números absolutos. E para análise analítica, utilizamos a regressão robusta de Poisson, a fim de mensurar os fatores associados à alcoolemia é, positiva nas vítimas de suicídio e seus devidos intervalos de confiança. Utilizamos para essas análises o... o, o o software Stata, versão 15, de 2017. Os achados desse estudo é, for, foram um banco de dados com 278 vítimas de suicídio, onde a taxa de perda de 3,2% e a taxa de perda de dados para as variáveis de 2%, restando assim 269 indivíduos avaliados para alcoolemia. Nessa tabela, onde podemos observar o número percentual das características sociodemográficas relacionadas às vítimas de suicídio no Distrito Federal em 2016 e 2017, podemos observar que a maior frequência relativa está entre jovens adultos, com 48,2%, do sexo masculino, com 79,9%, da raça negra, com 57,8%, solteiros, com 62,3%, e com escolaridade de 8 anos ou superior, é, com 59,9%. Além de empregados, com 65,5%. Nessa tabela podemos observar o número percentual das informações sobre o local do óbito, assistência médica, medicamento utilizado, tentativas anteriores de suicídio e método relacionados às vítimas de suicídio no Distrito Federal em 2016 e 2017. Podemos observar que a frequência relativa a ocorrer, dos óbitos de suicídio ocorreram em grande parte na residência, com 66,8%, sem assistência médica, com 96%, sem histórico de tentativas pregressas, com 94%, e o método mais frequente foi o enforcamento, com 67,6%. Nessa tabela, observamos que cerca de um terço dos indivíduos apresentou alcoolemia positiva, com 27,7%, conforme o nosso critério de concentração alcoólica no sangue que é superior a 0,5 gramas para cada litro. Nessa tabela a gente observa que o número e percentual da razão de prevalência em intervalos de confiança da associação entre características sociodemográficas e o uso de drogas com consumo abusivo de bebidas alcoólicas relacionada a vítimas de suicídio. No Distrito Federal em 2016 e 2017. A gente pode observar que a probabilidade de 1,52 vezes mais de adultos jovens consumirem abusivamente da bebida alcoólica, de cerca de 3 vezes mais a possibilidade do sexo masculino consumir a bebida alcoólica abusivamente, da raça negra é 1,24% a probabilidade a mais de consumir a bebida alcoólica abusiva, abusivamente, e que pessoas com oito ou mais anos de estudo, é, com 1,46 vezes maior probabilidade de consumir uh, abus abusivamente do álcool. Outros achados também foi, foram que pessoas empregadas, é, pensionistas ou aposentadas, ou seja, pessoas que possuem algum tipo de renda, com a probabilidade de 1,78 é, vezes maior de, do consumo abusivo do álcool, além de cerca de duas vezes mais pessoas que fazem uso da cocaína consum, é, consumirem abusivamente do álcool. Pessoas vítimas de suicídio, né? Portanto, a gente pode verificar que há uma associação positiva ao uso abusivo de álcool entre as vítimas de suicídio. Quando são homens, com três vezes maior probabilidade, consumo de cocaína com cerca de duas vezes maior probabilidade ser empregado aposentado ou pensionista possuir mais de oito anos de estudo ter um consumo de maconha além de serem negros com maior probabilidade Doboski é, determinou que o, o, o consumo de álcool é, presente nesse estudo foi considerado como moderado e o estágio da Influência alcoólica determina os níveis de euforia e excitação, nos quais produzem, é, é, transita entre os, a, a sensação de prazer e bem-estar, que reduzem os sinais de sintomas clínicos da depressão. O consumo de baixos, baixos níveis de álcool pode aumentar o risco de tentativas de suicídio em 2,7 vezes, e os que abusam do álcool aumenta o risco de suicídio em até 74% quando comparado aos que não abusam do álcool. O consumo excessivo de substâncias psicoativas é, potencializa ações impulsivas e violentas com a aplicação de métodos mais eficazes para o consumo é, efetivo do ato suicida. Por isso, o uso combinado de álcool e cocaína aumenta o risco do comportamento suicida. Pode ser estimulado é, por distúrbios mentais, pelas necessidades de novas experiências, além de pelo contexto onde o indivíduo está inserido. Como é, com plausibilidade, a gente pode salientar que o fato de que a cocaína pode potencializar, potencializar os efeitos do álcool no corpo Estimula, estimulando assim o ato suicida. Nesse estudo a gente pode observar que temos como pontos fracos o viés de informação, onde pode ter ocorrido, é, uma vez que os registros é, podem ter sido falhos ou insuficientes e talvez até inconclusivos em alguns casos em relação aos fatores que circundam quanto à cronicidade do uso do álcool. E também a subnotificação de óbitos por suicídio é, e possibilitando, assim, a, a realizar a busca ativa de casos possivelmente selecionados, selecionáveis. Como pontos fortes, há é, o levantamento de dados primários por equipe treinada. É, utilização de formulário padronizado e preenchido por dois investigadores independentes além de inclusão de todos os casos de suicídios, e a perda dos dados não impactou nos resultados. Portanto, é, podemos concluir que os fatores socioeconômicos, demográficos e comportamentais associaram-se positivamente ao consumo abusivo de álcool entre as vítimas de suicídio. Por isso se faz necessário o político uso de políticas públicas para poder mitigar essas, é, essas ocorrências, que... Demonstrou no nosso, no nosso estudo que é a vinculação de uso de drogas listas e listas ao suicídio. Eu agradeço a todos a participação e a atenção. E estou aberta a perguntas neste momento. Vejam elas, Estão me ouvindo? Agora ouvimos. <risos> Eu conecte, conectei o microfone uma dezena de vezes. Eu queria de, dar boa tarde a todos. Agradecer, uh, Thalita, você foi muito bem na sua apresentação. Obrigada. Muito, muito obrigado. E, e, e agradecer aos dois participantes da banca, o doutor, o doutor Ivan, e meu colega da UNB, e o doutor Suderlan. Muito obrigado pela gentileza aí de aceitar esse convite. E, e eu não sei se vocês sabem como é a sistemática aqui. A sistemática é a, a mestranda, a Thalita, apresentar o trabalho dela, que ela já fez. Então, nós temos a arguição. Cada um pode, tem uma média de, pode perguntar o que lhe achar conveniente. Agora, existe uma limitação, quer dizer, duas opções. Você pode perguntar tudo que você quiser perguntar e ela responde no final ou pode ser um bate-bola, cada um escolhe. Um, um, um, um, eu conheço bem o Ivan, eu não conheço o doutor Suterlan. O Suterlan, você podia dizer assim, em linhas gerais, as suas, as suas, as suas, o, o que você faz? Eu sei que você é doutor, mas o Ivan, por exemplo, não sabe. Você podia só fazer uma, uma síntese? Um minuto. Boa tarde a todos, a todas. É, eu sou o eu sou servidor da Secretaria de Saúde, docente da Escola Superior de Ciências da Saúde, curso de enfermagem, né? E é. estou vinculado também ao programa de residência de gestão de políticas públicas para a saúde. É. E seu interesse maior é em quê? Na, na, na área científica? Ah, eu estudo a saúde coletiva, a, a atenção primária, a estratégia de saúde da família. Essa ah, é minha tá área de... de... Atuação. Então, obrigado. Ou, ou, então, eu vou passar a palavra para o doutor Sunderland. Então, como você disse, você escolhe qual é a maneira que você vai, vai, vai, vai decidir. Por favor. Combinado, então. Primeiramente, quero agradecer o convite de participar dessa banca. Né? Obrigado, Thalita, obrigado, professor Maurício. Obrigado, professora Ana Cláudia, né, que esteve na co-orientação, na qual ela, trabalhamos juntos no programa de, de residência. né. É, quero parabenizá-la, Thalita, pela produção e parabenizar os orientadores, né, orientador e co-orientador, orientação e pelo trabalho realizado. né. A sua apresentação foi muito boa, né. trouxe os elementos mais importante, né, do que você produziu na sua dissertação e no, no seu artigo, né? E, e trata-se, na né, verdade, de uma de um tema muito relevante, né, e importante no cenário atual. Né? Trazer essa discussão do suicídio e dos elementos de que contexto está inserido, né? Acho que é um tema que merece uma atenção especial, né, é, dentro do, da saúde pública no país, né? Então é, o seu estudo, né, o seu artigo bem redondo, né, está muito bem escrito, né, na verdade ele já até foi publicado, já passou por mão de vários, vários dos revisores do grupo que está na, na pesquisa, né, e da revisão de pares, né, isso é importante, né, isso, esse é um momento na verdade de, de a gente só coroar, né, e, e, e fechar essa, essa essa etapa do seu do seu processo de formação, né, e de contribuição com a ciência que é a defesa pública, né então na sua na sua apresentação do estudo né da sua dissertação você traz um referencial teórico que dá conta né do, do objeto do qual você trabalhou né é, se for possível né e, e trazer assim que você traz alguns dados importantes né e eu trago algumas reflexões aí assim algo para você pensar depois né não para o artigo mas aqui para para dissertação é né, quando você menciona né e traz o recorte do do problema né da, do número de pessoas que são é, vítimas do suicídio né que é, cometeram suicídio né E aí eu trago um dado né da questão do, da, da população que você traz do jovem de 15 a 29 anos e dentro desse grupo né Nós temos um, um grande número de, de suicídio ou vítima de homofobia né então a população LGBT que aí a mais que tem morrido muito, né, por suicídio, justamente por todo um contexto social do qual é, traz é, uma uma problemática para essas pessoas, né, e acabam cometendo suicídio. Isso tem sido um dado importante, né, nos dias atuais de a gente trazer acompanhando o debate da, da do pessoal da população LGBTQIA mais, né. Visto que eu trago esse dado porque no meu setor a gente trabalha com as populações vulneráveis e isso me chamou a atenção para tá ilustrando aqui no seu nessa discussão, né? E você traz também na sua apresentação a questão do custo, né? É, do quanto a questão do suicídio traz custo para a sociedade, né? Para as pessoas que estão ligadas, né? Acho que é importante trazer esse essa discussão. Você fala no seu histórico do suicídio, traz o, o contexto que está inserido essas pessoas e, e a situação do suicídio. A, a introdução do seu artigo, né, está bem redonda, assim, bem compreensível. É muito bem escrito, né, que a gente compreende claramente é, como que foi o, o enredo, né, e é a situação que foi descrita. O seu método né, demonstra que é possível reproduzir é, a escrita de um estudo dessa natureza, de que você traz a, o tipo o tipo de estudo, os critérios que você adotou, né? E aí assim é um, um exemplo muito interessante, né? E, e eu sempre olhando assim que contribuições esse estudo pode nos trazer lá para o nosso programa de gestão, né? Que nós estamos com, com trabalhando com formação de novos gestores, né? E um dos nossos campos de prática, né? Um dos cenários é o cenário do qual você utilizou para fazer a coleta de dados, né? Então lá você teve a oportunidade de, de ter acesso aos bancos de dados da Secretaria de Saúde, né? E, e lá de como é, extrair esses dados, né? Eu acho que é um, algo muito importante e como transformar em informações para serem para tomar a tomada de decisão dos gestores, né? Então o seu estudo permite, né? Você descreve esse passo a passo da, de como que você utilizou para coletar os dados, né? E, e qual foram as suas estratégias. E nos seus resultados você vai trazendo, vai dialogando, né? A, o quanto é preocupante essa questão é, do, do suicídio relacionada à questão do uso abusivo de álcool, né? E você traz mais um dado a questão da notificação, né? Então eu sempre olho para o serviço, né? Que é uma preocupação. E dados que não são qualificados, né? Você traz lá também como dentro do viés a subnotificação. E aí eu trago para uma reflexão, né? O que, que a gente, o que a gente poderia propor para que minimizasse essa situação, né? Esses dados subnotificados, né? Acabam não, não trazendo. É não trazendo um olhar para esse debate, né? Então, queria que depois você colocasse, né? Se quiser falar agora, o que, que você poderia sugerir para essa situação, ou se quiser no final, tanto faz. É, em relação aos dados subnotificados, né? O que a gente ia pôde observar mais é em relação ao Sinam que é de, agra de agravo de notificação, né? e a gente pode observar que é apesar de ser uma notificação compulsória à tentativa de suicídio, é muito pouco preenchida é, esse campo, então é uma base que a gente praticamente ficou obsoleta no sentido de que não tem como confiar é, no, no, no dado apresentado por ela. Por, pois a gente sabe que é, a, a subnotificação lá realmente é muito grande, então eu acho que o incentivo à notificação desses casos perante a, a secretarias, as políticas públicas, é, deveria ser um pouco mais rigoroso a, o, o, a fiscalização em relação a isso, até por você ser da atenção primária, Muitas vezes deve chegar casos com suspeitas é, de tentativa de suicídio e poucas vezes é, são notificados no sistema é, de notificação. Então, isso acaba atrapalhando quando a gente vai fazer um acompanhamento né, de, de, desse, desses casos, porque a gente poderia tentar ver que já te, existem estudos em diversos outros países que é, fala que as tentativas pregressas são um fator de risco para... É, o suicídio de fato, né? Obrigado, Thalita. É, realmente, de fato, é, esse é, um, é uma problemática, né? Então, para que os pesquisadores possam olhar para essa base de dados e, e contribuir de forma significativa no serviço, né? Tem algumas, algumas tarefas de casa que a gente precisa exercer, né? Uhum. É como produzir um dado confiável, né? E isso depende da prática, do cotidiano do profissional, né? E, e, e aí a educação permanente, a qualificação, da importância de que esse dado vai trazer benefício para a sociedade, para qualificar o cuidado, né? Então, é nesse sentido que aí a gente chama atenção, né? E a gente traz isso mais como reflexão, a partir do que você pontuou no seu estudo, de, de, fez essa reflexão. A discussão você traz um diálogo com a literatura, né, que corrobora com o que você, é, os seus achados, né, e aí você traz uma, uma discussão de forma clara, né, é, justificando, né, e, e na verdade enaltecendo os dados que você identificou, né, e que a literatura já traz os mesmos estudos parecidos, né. Deixa eu ver aqui o que mais coloquei. Nas ah, limitações do estudo, né, que é quando você fala dessa questão da falha dos registros que a gente já, já dialogou uhum. e por fim né como você colocou lá na sua conclusão né que os fatores socioeconômicos e comportamentais né é, são o pano de fundo que, que traz essa discussão e aí você sinaliza a questão da política pública né que na verdade a política pública ela já existe mas como implementá-la né como operacionalizá-la. Né? Então, eu queria que você é, falasse um pouco de que sugestões você poderia nos dar né de contribuição nesse sentido e, e que tipo de... E, além disso, né além da, da produção do artigo que foi produzido, que vai estar, estar à disposição para leitura, mas como que você, Thalita, poderia contribuir com a Secretaria de Saúde, que foi o, o espaço do qual você teve acesso aos dados, né? Para a gente trazer essa discussão internamente da redução das taxas de mortalidade por suicídio, né? Queria que você refletisse sobre isso. É como até no, no próprio artigo é, eu descrevo, dizendo que é um assunto que vem sendo debatido mundialmente, inclusive como um dos objetivos de do desenvolvimento sustentável e sendo um, um indicador para tentar é, reduzir, né? É, as políticas públicas, a gente pode observar que sempre há um espaço para essa questão dentro das políticas públicas é, descritas, é, redigidas dentro da Secretaria de Saúde. A gente pode ver que tem dentro da atenção primária, tem dentro da atenção secundária, tem na parte de emergência, na parte da saúde mental, a gente pode ver que sempre há um pouco desse assunto nas políticas públicas é, da Secretaria de Saúde, do Ministério, enfim, dos órgãos que realmente são competentes. O que eu fico, às vezes, inquieta é o, como é, essas políticas essas públicas sempre descrevem, sempre determinam é, o, o coisas que é, esse assunto sempre falam que devem ser reduzidos e devem ser atingidos metas e tudo mais, o problema é que eles não são quantificados. Pra, suficientemente para poder é, conseguirmos ter um parâmetro, ou seja, esse, esse estudo ele deveria ser periódico para conseguir ser feito um acompanhamento é, de fato, é, se está tendo é, um grande aumento, uma grande redução, se teve alguma política que fez diferença, se alguma, alguma ação não fez diferença, algo mais poderia ter sido feito. Então, eu acho que essas fontes de a, a já é um, um, um assunto, um, um defeito crônico, vamos dizer assim, da Secretaria de Saúde, é, não só em relação ao suicídio, mas a, a, a, a qualidade do dado, entendeu? E aí ele não nos, no, às vezes, não nos subsidia ações suficientes para poder é, tomar atitudes, entendeu? Obrigado, Thalita, fiquei satisfeito com as suas considerações e, professor Maurício, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse espaço. Obrigada. Eu acho que eu estava mudo, não estava? Não. Eu, não, eu não sei o que está acontecendo, Que fica mudo e fica... Bom, deixa para lá. Mas, professor Siderano, muito obrigado pela gentileza de estar aqui e obrigado pelas suas sugestões e seus comentários. Eu vou passar a palavra agora para o professor Ivan, o professor Ivan é da UNB. Não sei se o professor Siderano conhece o professor Ivan. O Ivan, um minutinho, fala das suas, das suas características, da sua formação. Um minutinho, tá bom? Oi, boa tarde. Me escutam bem, não? Ah, perfeito. Eu sou o professor Ivan, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva. Faz. faz dois. está caminhando para dois anos aí, né? No máximo que vem a gente completa. É, mas eu fui por muito tempo servidor no Ministério da Saúde, trabalhando mais com a área de farmacologia, economia, avaliação de tecnologia de saúde e também uso de bancos de dados. Então, esse, esse tema que está ali, isso? O estava discutindo agora é um tema que também. Me, me incomoda um pouco, né? Infelizmente, a gente tem tantos bancos de dados, tantas informações, e que às vezes a gente ainda não consegue fazer o uso máximo, né, do potencial isso aí. Mas é isso, eu trabalho nessa área também. até tenho um pouco mais na área de banco de dados nos últimos anos. Por favor. É bom, eu, eu queria agradecer também o convite, viu? Que eu sou Maurício, Talita, a Ana também, né, que com certeza contribuiu e colaborou aí com o trabalho. É, tema extremamente importante, né, de alta relevância, e eu gostei bastante da contextualização, falando do, do, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é, e, inclusive, meu, meu, o meu cachorro quer participar aqui da, da defesa também, desculpa aí. É, mas trazendo um né, tema que não está bom, é um problema sério, né? que, cada vez mais grave no mundo inteiro, é, cometendo não só é, determinados países, né? os dados que você traz aí demonstram que isso é um problema universal. É, bom, eu tenho, eu tenho também só alguns comentários, né, mais discussão, mais para compreender um pouco o desenvolvimento do projeto, porque, como o comentou, né comentou, acho que você já tem aí o seu o troféu da pesquisa, né, já tem o um trabalho publicado, ele está muito bem escrito, tá, tem uma reposição muito clara, né, seguindo os tópicos né, da, da, da sua da apresentação da, da, da pesquisa. Eu tenho algum outro ponto que aí vocês Podem considerar depois se vale a pena ou não incrementar ou, ou fica para projetos futuros também. Imagino que tem algum interesse de seguir aí, nesse né, caminho que, aqui, que tenha sido só o início, né, só, o, só o começo da discussão, aí que tem muita coisa para a gente tentar desvendar. É, Talita, quanto à redação, não tenho apontamentos. Eu, eu fiquei só com uma dúvida nenhuma, um parágrafo no início, acho que quando comenta sobre é, incidência, né, de do a prevalência, acho que foi um terceiro, quarto parágrafo. Você comenta que ela é mais alta. É, a maioria dos suicídios ocorreu no, no, nos países de baixa e média renda, mas depois você comenta que a mortalidade foi maior nos países de, de alta renda. Aí eu fiquei confuso se, se aqui seria a questão das tentativas de suicídio em um ponto e outro, o outro, suicídio em si, ou o que, que seria essa diferença? Só, só essa, essa questão que para mim não ficou tão clara. Que é no segundo parágrafo, início, do segundo parágrafo da, da sua apresentação. Ah, sim, que fala, é, porém os países de alta renda, tá, da para ouvir aí? É, possui maiores taxas de mortalidade de suicídio, é essa aqui né e países é. de baixa e média renda ocorreram a maioria dos suicídios é, não, não, na realidade são são não, não é sobre a tentativa é sobre a, a mortalidade do suicídio mesmo é, nos países de baixa e média renda ocorreram a maioria dos suicídios cerca de 79% né? são o volume o número bruto é, quando a gente fala em taxa a gente vem a razão da pela população então é onde a alta renda possui os maiores taxas de mortalidade né ah perfeito, perfeito. Não, Mas essa é um dado interessante no né, que fala do fala um pouco do tabu né que é uma não é uma doença que acometeria cometeria os países pobres e tal e, e o grupo do global board of Disease vem discutindo isso já né que inclusive a maioria dos números é nos países de baixa e média renda. Foi interessante você trazer esse dado, esse é um dado importante que a gente precisa discutir isso sim aqui. É. Ainda mais o Brasil como um país em desenvolvimento, né onde ele se enquadra. Perfeito. Eu achei bacana tá essa contextualização, a apresentação do como uma apresentação contextualizando o trabalho, é, mesmo sendo nesse formato de apresentação de artigo. Eu só, eu só senti falta, e aí é para considerar mesmo se vale a pena isso ou não, se você já tiver algo encaminhado, é, você contextualiza muito bem a questão do suicídio, né, a questão das políticas públicas, mas eu senti um pouco de falta da, da relação aqui do, do álcool, né? do abuso de álcool, ele tem, um, tem uma parte bem importante né, na, na, no, no trabalho. Então, e aí, no artigo você traz isso, né? esse ponto, então, é algo que... Se, se você já tivesse, se você já tem algo encaminhado, valeria a pena também. É, uma Alguma relação aqui do porquê, né? Por que trazer essa, essa discussão específica é, dentro do Alpine do, é, do e um, um tópico a parte aqui. De certa forma, tá contemplado um trabalho em si, né? Mas a única coisa que, se fosse para agregar aqui, seria esse ponto. Mas. É, também a contextualização eu, eu ficou mais claro na sua apresentação, mas quando eu havia lido, quem sabe, né, para quem tomar esse tema de fora, também não possa não compreender como é que é essa solicitação dos exames, né, de que todos os casos terão essa coleta. É, lendo a princípio, teria até a ideia de ter o risco de não ter o dado, né, e na verdade você mostra que foi muito pouca, né, a, a perda foi bem pequena, você tinha a informação dos exames aí da dosagem de álcool e outras coisas para todos essa contextualização também quem sabe valeria valer a pena deixar deixar claro né como é que Escrita, é fluxo, né? isso como é que é esse fundo uhum. que, é, que tem essa obrigatoriedade isso já dá uma combustível um aí para o teu trabalho que acaba se uhum. mostrando depois né, que, que você não teve perda nesse sentido é, é, por ser, por, pelo suicídio ser você... Um, uma causa externa, ele necessariamente é um óbito que vai para o Instituto Médico Legal da Polícia Civil. Então, todos os óbitos por suicídio, classificados como suicídio, ou os inconclusivos com características de causas externas, e às vezes até alguns de causas naturais, eles vão ao IML. É, no IML, eles têm o padrão deles, onde eles coletam, os, os, fazem os exames toxicológicos, além de outros exames que eles realizam também. E por isso que a gente utiliza pela ficha de investigação de óbito que a gerência de informação e análise de situação de saúde do DF usa, é uma das, um dos campos é a coleta das informações dos toxicológicos no Instituto Médico Legal. Essa parte realmente não tem tão descrita dessa maneira no artigo. Perfeito. Bom, já que você é, pegou esse gancho, eu não sei se foi se é um ponto que você já estava discutindo, né, da investigação. Mas é, vocês chegaram a discutir em algum momento é, sobre a possibilidade de, de trabalhar com a tentativa em si e não necessariamente com, com, com o suicídio? E aí, quem sabe, até ver a questão do desfecho, né, se teria alguma associação com desfechos piores? É, sim, a gente, é, quando a gente estava desenhando o estudo, a gente chegou a, a, a ver um banco de dados do Sinan também, inclusive eu utilizei também. Porém ele é um, um banco menos confiável que o SIM, porque é muito pouco alimentado nessa questão da tentativa do suicídio. Tem pouca alimentação. Então, era um estudo que eu ia talvez eu não ia conseguir fazer associações. Perfeito. Aí, outra curiosidade, vocês chegaram a considerar isso também, chegaram a discutir que poderia ser útil, quem sabe, nessa parte do, do Sinan, era um caso para melhorar esse dado, ou até na parte dos casos inconclusivos, né, do, do SIM, a questão da, da, da, da autópsia psicológica, né, o pessoal tem, uhum. sobretudo o GBD, tem utilizado bastante, né, no caso do para melhorar essa informação. É, é, Estou fazendo mais curiosidades, né, para saber o, o, o caminhar é... aqui. Não, não, inclusive o Instituto Médico Legal, que é o responsável por fazer esse, esse tipo de investigação, ele já vem utilizando e citando em algumas investigações deles essa autópsia psicológica, porém ela se baseia hoje em dia pelos casos que eu consegui ter acesso e visualizei, a basicamente quando o indivíduo traz, é, deixa alguma carta, deixa algum vestígio e quando a família se dispõe, o que é um ponto muito complicado, por ser um, um assunto muito pesado de se tratar. É, a família muitas vezes não quer nem que, é, que divulgue a informação de que foi um óbito por suicídio. Então, às vezes é para a própria família, eles tratam como um tabu. Então, é complicado ter acesso aos familiares para poder fazer uma autópsia psicológica do indivíduo que não está presente mais para ser... É, questionado. Perfeito. Então, de certa forma, diretamente foi, foi adotado também, né? Vocês... Sim, quando tinha, a gente utilizava essas informações. Perfeito. Bom, é... A questão da... Acho que você já comentou, né? Que infelizmente a gente tem uma baixa notificação das tentativas prévias, isso pode pode ter um impacto aí, porque vocês não identificaram, né, eu esperaria que, que tivesse, né, alguma associação com o maior número de tentativas, né, com o álcool, É, por ser, ser um fator sim, de... de risco, né, também é, por ser um fator de risco já em diversos estudos, o fato de ter tentativas prévias, é, para o ato efetivado, né, que é o suicídio, realmente, mas é, não conseguimos é, visualizar isso por, subnotificação dos dados. Perfeito. Bom, aí eu até eu procurei no, no artigo também, é, eu só não encontrei um, um fluxo né, da, de, desse caminho de seleção do, dos dados, eu não sei se foi porque acabou que não teve tanta perda, mas eu acho que fica bem bacana quando você tem toda a fonte né, da informação e o caminho do que, que hum. tem de perda, acho que seria algo que não seria tão, tão complicado de obter, o que deixaria mais claro, que não, não no artigo, mas quem sabe aqui, na se possível, na dissertação. Que, na dissertação, que você tem mais liberdade, né? você tem espaço aí para colocar o que puder mais, eu acho que uhum. é o que ajuda. Uhum. né? A, tem tanta questão da contextualização, né? De, de, de, de como que é o, a, a questão da investigação desses casos, como, como você comentou, a questão do ML, assim por diante, eu acho que isso poderia agregar também. sim. Uhum. Eu acho que o que eu tinha mais de, de apontamento era isso, viu? Não, não tenho mais grandes questões a, a levantar, tinha pouca dúvida aqui. Queria parabenizar pelo trabalho e sugerir que continue, né? Vamos ajudar a melhorar esse dado, vamos buscar outras fontes, se as fontes de atuais não estão boas, vamos atrás de, de outras fontes, então, para que a gente estimule mais. Esse trabalho é um, um, um passo já para isso, né? Mostrar a utilidade do uso dos nossos bancos de dados aí de informações vitais, é, para fomentar tanto a pesquisa quanto a tomada de decisão em políticas públicas. Sim. Parabéns. Obrigada. Ivan, Ivan, muito obrigado. Muito obrigado. Estamos escutando? Então, ah, muito obrigado. Olha aqui, a, a, a Thalita trabalha com a Ana Godoy, e a Ana Godoy foi fundamental nessa dissertação. tá? Então, parabéns para ela e parabéns para a Thalita, Thalita também. Tá? Agora, eu, eu conheço muito pouco suicídio, mas todo mundo tem uma ideia do suicídio. Né? Uma das coisas que eu, que eu, que eu pensei sobre o suicídio, toda vez que ela falava comigo ou que eu li alguma coisa, é que você tem épocas na vida de maior vulnerabilidade. Uma época que é vulnerável é adolescência, né? a adolescência. As pessoas chegam à adolescência, tudo é difícil, né? muito hormônio na cabeça, e, e, e, quer dizer, você... é. e outra é a que eu vivo atualmente, eu vou fazer 85 anos. Quer dizer, você chega numa idade e você começa a pensar qual é o sentido da vida. Né? Antes você... O processo aqui, você não se, não, não se importa com o objetivo, você, se... o processo é que está é interessante, você tem que... Trabalhar, encontrar pessoas agradáveis, quer sair no final de semana. Você, como é, as vi, é, quer dizer, no sentido da vida, você acha até um... Se você não estuda teologia, talvez você deixe para depois. Né? Mas agora, com o que sou octogenário, eu penso muito na, no sentido da vida. Da, você sabe que a doença aumenta com a idade e, e vai chegar um momento que você tem uma doença que é... Que é difícil é grave né você vai ter tratamentos dolorosos e, e, e não tem solução para aquilo aí você fica pensando em suicídio tanto que em alguns países atendem a né? é. bom e aí você entra uma coisa que a Thalita que a Talita falou agora é que a família não quer nem que se fale de óbito por suicídio né? isso é uma verdade isso eu é, eu fui clínico alguns anos eu senti esse negócio. Tá? Então, o que, que acontece na família de maior posse, que tem acesso a médico, na família, e fora? Eu vou testar de óbito e não traz suicídio. Então, você vai ter uma, uma, uma falha, não é, não é nem de qualidade do dado, é que é um viés de seleção, de formação do, da, do grupo de suicídio. Não aparece no atestado, aparece outras coisas, tá? Então, o que a gente consegue trabalhar, na verdade, é quando procurando, procurando bases secundárias como essas aí, é, é o que está escrito. Agora, antes, vai ter um momento lá que, que você sabe que algumas pessoas não estão entrando por um problema que você, que você sintetizou muito bem. A família não quer nem que se fale do óbito por suicídio. Agora, outra coisa aqui que a gente, eu lido muito com isso, eu trabalhei na Ripsa, a dificuldade que é a informação de, de notificação voluntária. Né? Eu, quando eu quando cheguei a Brasília, eu, trabalhei, eu sempre trabalhei em tempo integral, eu nunca trabalhei em tempo parcial. Tá? Então, eu ia para o hospital, chegava de manhã da, da noite. E aquilo dali, na época, tinha muito sarampo. E sarampo é uma doença que, que tinha que ser controlada. Então, eu ficava me preocupando por que morria tanta gente de, de, de sarampo e, e, e, e o pronto-socorro via cheio de sarampo. Você via 15, 20 casos de sarampo por dia, porque é uma vacina disponível. É impressionante. Né? Então, eu começava a falar para o pessoal notificar, para ir em casa, para fazer um trabalho de, de, de rastreamento. Né? E tinha um, tinha um pediatra, que era um, eu gostava muito dele, chamado Duarte Ferreira esse era um, era um clínico nato sabe é um clínico nato ele via as coisas ele tinha percepção clínica de coisas que que você não via assim eu não tinha percepção clínica dele eu gostava muito dele eu eu eu como sou intelectual eu cheguei lá e comecei a estudar muito clínica eu fui professor de serologia na, na, na UNB, no início tá e e, e ficava conversando com ele ele um dia chegou para mim cansado mas tá? era um tempo ideal e não tinha, estado, não tinha médico, não, médico contratado. Era professor que atendia. Então, ele chegou lá um dia para mim, eu passei, eram seis horas da tarde, eu ia embora, ele passei, ele cansado da vida, ele me... Maurício, sabe quantos casos eu vi de sarampo hoje? Quinze. Sabe quantos eu notifiquei? Nenhum. Ele ficava, sabe, depois ele me explicou, ele ficava com raiva e da gente não fazia nada, e só queria a burocracia. É que a visão do médico é essa. Você, pô, vai pro o casinho, aqueles caras ficam não sei fazer nada, ficam fazendo conta lá, ficam fazendo. Tá. É, é um processo complicado, sabe, essa notificação. De modo que no Brasil, a, a, a, tudo que é notificado voluntariamente, você tem que, no futuro, talvez, as coisas vão. Por isso é que com doença crônica, você. Se você fizer notificação das coisas, não vai dar certo. Você vai fazer inquérito. Então, os inquéritos transversais, raramente um longitudinal, um, um, um mas o inquérito transversal, você vê que está cheio de inquérito aí. Né? O Vigitel é um exemplo. Né? É que você vai conhecer as coisas melhor. E, e... Mas o... eu, eu, eu, eu anotei umas coisinhas aqui, mas o... Nós estamos num, num, num processo de defesa de pós-graduação complexo. Eu sempre defini que devia publicar, porque, senão, o estudante sai, ele entra contra a pressão e não publica. Tá? Agora, quando publica antes, é o que a gente encontra toda vez. Puxa, eu podia consertar, mas não pode mais. Né? Tá? Então, é, a gente está nessa aí. Né? Vale a pena a Thalita perder muito tempo e consertar a coisa? Não vale. Por quê? Por quê? É porque a dissertação... Sabe quem lê a dissertação? São três pessoas. São os três membros da banca. Depois quase ninguém. Porque é difícil estar tá lá... Né? Você lê o artigo, que é a síntese. Né? Tá? Mas vocês disseram coisa muito interessante. A, a Thalita certamente anotou aí e vai... Aí. Não sei se coloca no, no, na dissertação agora. Talvez uma outra coisa que não tenha ano bem. Mas fique pronto, para ela... Ninguém conhece mais suicídio do que ela, atualmente. Passou dois anos dando suicídio. Então, ninguém conhece melhor que ela. Ela deve ser... Certamente ela tem a... Eu tenho essa sensação quando sei, um, sei, um, sei muito alguma coisa. Primeiro, é a sensação que sei mais que os outros. E a sensação que não sei nada. E tem tanta coisa para ler, tanta coisa... Quer dizer, esse sentimento é um sentimento duplo, né? Sei muito e sei pouco. Sei muito mais que todo mundo, mas, pelo menos, não sei nada. Porque não estou tô, não tô atualizado, não sei o que está sendo publicado. Só tenho lido revisão sistemática. Tá? Mas, mas é isso. Então, o que a Thalita, a Thalita vai fazer nesse tempo aí é, é ver se, o que, que ela pode consertar essa dissertação dentro do que vocês disseram aí. Agora, muito pouca gente vai ler a dissertação. Eles vão ler o trabalho do trabalho. Né? Mas é isso mesmo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Ana, a Ana pelo trabalho formidável que ela fez, a Thalita também, e vamos, agora nós temos que, que decidir, né? A aprovação ou não. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas existe um ritual. E o Leandro, o Leandro está aí? Leandro, o que, é que a gente faz? Ele, ele mencionou que vamos passar tarde especial, né? Ricardo, você decide, mas, Otalita, eu falei algumas coisas, não sei se você quer falar alguma, alguma coisa a mais. Você que tem a última palavra sempre agora. Não, eu só queria agradecer que a presença de todo mundo, os pontos que vocês colocaram são de, são de grande valia para mim, e que, no possível, a gente vai tentar melhorar sempre. Né? Eu só queria agradecer mesmo, agradecer o professor Maurício, pela oportunidade de estudar junto com ele, né? Para a professora Ana também, que me auxiliou muito nesse processo, inclusive a parte de coleta de dados, foi muito. É, me auxiliou de perto, né? E aí, por isso que eu só agradecer mesmo nesse momento. Eu acho que vai ser mais fácil eu ir para outra sala, porque aí vocês já estão aqui, é mais fácil me tirar dessa. Então, daqui a pouco a gente chama. Aí, Ivan, eu não conhecia você, eu estou fazendo o, o, o pós-doutorado lá com a professora Fátima, na Saúde Coletiva. Ah, é, eu, eu, eu entrei na pandemia, né? Eu, eu, Ela já está voltando. Eu, foi semana passada, conheci a sala aí, é, faz duas semanas, primeira vez que eu fui presencialmente na, na UNB. Mas eu tô... Prontinho. Mas eu, é, mas eu fiz o doutorado aqui com, com o professor Maurício, né? Já conheci aqui a... É. Estava fora há um tempo no Rio de Janeiro, mas estou voltando agora. Voltei, né, para você. Bom, vamos, vamos dar a notícia da surpresa para a Thalita. Thalita, você foi aprovada. Ah, que bom, professor. Fico muito Thaís. feliz. Oh, que bom! Você merece. Tá? Obrigada. Tá bom. Podia tirar uma foto. Todo mundo que dá um sorriso é. para tirar um print. Oh, print. Que bom. Vamos lá, um, dois, três e. Já. Ah, importante. Uh, Aí, já vou, vou aprender a dar um print. Tá Prontinho, acho que eu consegui. Eu queria presencialmente, que era para o professor Maurício autografar eu o livro, entendi. né? Ah, Deus, você mexe com meu erro. Pois é, mas ainda não está registrado. Eu queria presencialmente. Eu acho. <risos> é. Vou, você, quando você puder, você me diz onde é que você vai, eu vou junto, a gente assina aí. Tá certo, você vai tá certo, professor, mas pra gratidão, pra tá com o senhor aqui. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Né? Então, está tudo. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez e parabenizar a Thalita, ela tem terminado. Tá? Ai, obrigada, professor. Agora começa outra fase da vida pós-mestrado. <risos> Com certeza. Obrigada, eu agradeço a todo mundo. Muito obrigada. Tá obrigada a você. Então, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo.